galera, beleza? Eu sou a tô aqui para mais um vídeo no canal E gente do céu, como vocês sabem, né, eu tive que mudar de conta E eu tava meio triste porque eu perdi, né, como vocês sabem, a Dino Zuki Que é a minha Dino principal do canal, né, que muitos amigos e fãs inscritos, né Que, tipo, a nossa personagem fez história no canal, ainda, ainda vai continuar fazendo, né Porque eu consegui, gente, outro Dino igualzinho a nossa Dinozuki, gente E, tipo, eu troquei de conta aí eu precisava de um Dino Eu fiz um Dino verde, né, que é a Menta Limão Só que eu não tava conseguindo muito usar ela, né Porque, tipo, a minha Dino, né, faz muita falta Que é essas que tem nos desenhos que as minhas amigas desenharam pra mim E, tipo, gente, olhem que coisinha mais fofa que eu consegui ontem à noite trocando Simplesmente, gente, é a cópia Das que Eu tô muito feliz, meu Deus E depois eu vou fazer um vídeo especial Crescendo ela, tá, gente? E tipo desculpem ter deixado o canal parado eu parei de gravar os vídeos e esqueci de mostrar algumas novidades aqui para vocês do Animal Jam e tipo gente uma das novidades né são os mascotes de cristal que eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês a fazer os mascotes tá e dando dicas né para esperar a próxima atualização e também tem spoiler desses novos animais que vão estar tá aparecendo aí na tela. Tipo, não sei se é verdade, tá, gente? Mas é só um mini spoilerzinho. Comente aí o que, que vocês acham desses novos três animais que podem acabar vindo pro Animal Jam. E também, gente, eu queria avisar que o nosso canalzinho, né? O canal acabou de bater 525 inscritos, gente. Meu Deus, muito obrigado, gente. Sério. E o nosso canalzinho aqui tá quase batendo também 3.000 3 mil cafezinhos, gente Meu Deus, e também, gente, obrigado Ao pessoal que tá entrando No nosso bando do Clube Café A gente tem, vários cafezinhos aqui Participando na, Do nosso bando, e tipo, em breve A gente vai começar a fazer lives Fazendo a corrida do bando, tipo, se der certo E, bom, gente, comente aí, O né, que você acha do meu Dino novo, gente Da minha coisa fofa do ganhei, gente, muitas obras Aqui, ó, Algumas representando o nosso bando, né, que eu mudei só a insígnia, da coroa para um ovo, que representa, né, o nosso querido ovo dourado. E, gente do céu, olha que desenho lindo que eu ganhei hoje da minha amiga. Inscrita, né, gente? Oh, meu Deus! E, tipo, gente... Bom, gente, comenta aí o que, é que vocês querem aprender aqui no Animal Jam, né? Se vocês querem saber de mais dicas aqui de como crescer no jogo, eu vou deixar links na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha. Também vai aparecer um card aqui em cima pra vocês poderem dar uma olhada. E comente, né, gente, se você já tá inscrito no canal, se já deixou o like. E comente também o que vocês querem saber dos próximos vídeos e teorias. Valeu e fui!